Pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje vamos reciclar mais uma vez, certo? Mas antes de a gente começar o nosso passo a passo, eu queria que muito que vocês deixassem seu like. E se você chegou agora, aproveita, e se inscreve e ativa também o sininho de notificações para novos vídeos feitos aqui no canal, ok? Então, como eu tinha dito, vamos reciclar. Vamos reciclar isso aqui, ó, que é um isopor que é daqui, de um capacete a partir de um capacete e essa parte de dentro aqui, ficava aqui, aí eu tirei, para fazer, como precisar do meio de uma bola, assim de isopor eu já fiz, para adiantar o trabalho, um pedacinho de ferro e arame galvanizado, certo? Então, é... se não tiver arame galvanizado, pode ser arame do que você tiver em casa também, então vamos fazer uma joaninha daqui para a jardinha. Aquela joaninha bem gorda, bochechuda e bem bonita para que vocês possam decorar o jardim de vocês. Certo? E vamos precisar também. Para a massa vai ser uma medida dessas daqui, ó. De areia fina e peneirada. Para duas. Duas dessas aqui de areia. De, duas de cimento. aqui a massa e adicionando a água ao fogo, certo? Até ficar a massa que dê para a gente modelar, essa massa aqui é para a gente modelar. Ó pessoal, agora com a massa vamos começar a modelar todo esse socorro aqui, certo? Ó pessoal, já envolvi toda a bola, aí com esse ferrinho aqui ó, vamos encaixar aqui. Ó pessoal, aí com a cabeça, vamos descer aqui. E pegar essa massa ó. Ó, pessoal, deu um preenchimento aqui, coloquei esses opo aqui só para segurar. Agora eu vou só marcar aqui, ó. Aí vamos esperar essa peça secar aqui por 24 horas na sombra certo? pra gente vir com a decoração e acabamento pessoal só eu voltei aqui de novo pra gente dar uma decorada por aqui, certo? pra não ficar tão liso com a massinha que sombra então vamos fazer aqui, ó bolinha fazer uma flor a rosa é Agora vamos só esperar secar a peça, essa peça. Ó, oh, pessoal, já secou. Aí eu vou tirar aqui o... ele do canto para dar o acabamento de baixo, certo? é com a faquinha mas dá tudo isso aqui certo ó pessoal a massa que vamos usar essa mesa que nós estamos usando certo de cimento e areia e vamos fazer um acabamento aqui embaixo e aqui ó água e cola que eu sempre deixo aqui e vocês podem é, é, colocar a água e a cola e pode guardar certo também pessoal mais um detalhe se vocês não conseguirem esse, essa, esse isopor aqui que é de capacete vocês podem estar fazendo também com com, com montanha de areia certo Pronto pessoal, agora vamos esperar secar por 24 horas, certo? Pra gente lixar e pintar, eu já vou voltar com ela já lixada e pintar ela de branco, ok? Até amanhã! Pronto pessoal, agora vamos partir pra pintura, certo? E as tinta que eu vou usar é pigmento, como de normal que vocês veem aqui no canal, xadrez e tinta pra tecido também, certo? Pode usar as tinta que vocês quiserem em casa, tinta de artesanato, certo? E agora vamos aqui começar a pintura da nossa Joaninha. então pessoal o resultado final é esse aqui ó eu passei esse esse verniz aqui spray certo mas vocês podem estar passando resina ou qualquer um outro verniz que vocês têm em casa e se você já gostou do nosso passo a passo essa joaninha aí para decorar jardim aproveita se inscreve no canal deixa um joinha ativa o sininho para novas notificações e você ser avisado para próximos vídeos certo comenta lá embaixo compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês e para quem já gostou um forte abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.